Ah, boa tarde a todos, eu sou Maus Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo que eu tô aqui na Serra do Café Então mostrar para o pessoal aí umas Umas gemas que, que tem umas pedras aqui Então aqui é mostrar a pedra aqui primeiro para pessoal Para fazer o um vídeo mais perto dela Então aqui ó agora eu vou ficar mais para baixo um pouco mas vocês verem que tamanho que é essa pedra é uma pedra que vai porque é acima né? então a nós vamos aqui alguns detalhes o Edson vai gravar aqui agora eu vou colocar uma abrinha aqui só para vocês verem alguns detalhes melhores e a... agora dá para ver por exemplo ó, bem vem aqui ó lá onde está meu dedo aqui é uma gema muito bonita aqui outra aqui em cima ó, tem uma outra e aqui uma gema grande ó então, é até aqui ó que tem uma várias gemas vou ver se tá para puxar ela ficando em aqui. aqui ó então a, aqui ó ela é transparente rosa esse aqui o é um pedacinho que saiu dela então a o aqui em cima ali eu vou tirar uma outra aqui essa outra que não sai não, não tem umas que saem fácil mas tem outras que já é mais difícil para sair onde tirei uma grande aqui ó até com um pouco de terra agora aqui ó dá para ver ó tá vendo aqui quanto mais você vai descendo mais você vai achando as gemas boas aqui embaixo ó, ó quantas gemas boas lá embaixo aqui no fundo dela aqui então tem uma série delas aqui caído aqui ó tem muitas ó olha como é que ela tá ó. então isso é muito importante ó porque se você dá uma cutucada nela né? ela pula tá vendo aqui ela sai outra é uma gema muito bonita uma gema transparente agora uma outra também muito bonita que são meia chuja aqui ó uma ótima transparência vamos ver se não arranca mais né? um pedaço aqui ó. Ah, muito bonita e também além dessas pequenas umas maiores também Armas, oh, tá bonita. ó. arrancamos um a outro também bonita. outra aqui também, muito bonita ela, tá suja dá para ver pro lado do sol aqui você vai com facão aqui você vai furando ela você vai achando as gemas aqui uma outra chuva também transparente Aqui a sujeira aqui que vai cobrindo. Ela. Agora saiu um cavaco grande aqui. Ó. E agora as comiudinhas. uns cavatos também grande saindo Bom, vamos separar essas aqui que a gente aqui por um lado e hoje eu vim fazer uns vídeos ali da eu vim fazer uns vídeos ali da do no lugar no lugar para um poço artesiano ali no ar então é, nós resolvemos vir aqui Fazer um vídeo aqui também E também mostrar é, Também essa parte dessas gemas aqui Mas nós já tem vídeo no canal Já sobre aqui Tem vários vídeos aí no canal Agora eu acabei de tirar uma Muito bonita Cheia de favo aqui ó, vocês vê que tem cada pedra bonita aqui para tirar ó. só que para chegar nela aqui eu tenho que tirar aqui por baixo primeiro agora ó, presta atenção aí que eu vou arrancar uma grande ó ela já está se movendo tem quebrar a canivete né é o um facão né Que arrancamos a saiu mais. Aqui ó, é tudo gema. Vai ó, descer, é olha gema. que geminha, coisa bonita. E também já tá caindo aqui embaixo. Ó. Uhum. Ó. furar né olha. olha o punhado que saiu agora já saiu foi um punhado de uma vez ó tudo dá para tirar gema não dá uma gema muito grande mas bom tem alguns que dá com um cavaco grande é uma pedra muito bonita ó cheia de favo a outra também e saiu um monte de pedacinho ó os pedacinhos vocês verem que pureza que tem ó limpa limpa limpa agora tem mais uns pedaços aqui ó Olha a pureza dela, Olha, é como é limpa. Olha. Olha aqui, rapaz. Olha essa aqui. Olha que pedaço bonito. Olha aqui. Olha o outro aqui, pai, Olha, Olha que linda. Uhum. Parece um cristal rosa, é. Ó. Oh. Oi, cristal. Uhum. Oi, é outro. Então, a que nós quer fazer o vídeo. Aqui tem uma grande, essa grana tá forte, hein agora aqui que eu vou tirar de tem que bater agora acho que arranquei uma das melhores delas hein ó olha aqui olha se você fizer uma lapidação nela fazer uma tirar as partes dela olha que caber aqui que dá uma que dá umas duas gemas bonitas olha Bem avermelhado Vamos lá. Lembrar o pessoal aí Que tiver interesse aí nas variônicas. A descrição tem tá embaixo do vídeo Então lá o vídeo na entrada aí Vai ter o vídeo dela Então lembrando o pessoal aí Para se inscrever no canal Dar uma força aí para o canal crescer Olha que pedra Olha que, que transparência Será que tá dando para ver aí? Olha que coisa linda cara. Que dá para cortar e fazer uma gema Mais uma gema mesmo uhum. Olha que pedra vermelhada uhum. Agora nós vamos encerrar esse vídeo Mas a intenção nossa Era mostrar o pessoal quanta gema tem aqui Aqui de quartos rosa, aqui tem essa parte do harto aí que também que acha uma morganita de vez em quando. Então é tem muita pedra bonita. Então até o próximo vídeo.